Oi, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra gravar uma tag Ela se chama meu passado me condena Que na minha situação é uma coisa bem óbvia Então a primeira pergunta Você já brigou com um amigo por motivos inúteis? Até tirar o óculos, né? Quem nunca brigou com um amigo por motivos inúteis? Cara, é óbvio que eu já briguei com um amigo por motivos inúteis Já briguei com um amigo por todos os motivos Nenhum foi útil Faz parte ser inútil quando você tá com seus amigos Então você briga por coisas inúteis até porque a gente nunca entra em um assunto útil com... quando eu tô com meus amigos Eu geralmente nunca falo de alguma coisa que seja útil pra nossa vida, pra, pra vida dos outros, pra sei lá a Segunda pergunta, você já cortou o seu cabelo e se arrependeu disso? Várias vezes Até porque às vezes me dá umas crises existencial assim, sabe? Tipo, ah, tô com saco cheio da vida e não quero mais isso e isso e aquilo E daí você faz merda, né? Lógico, você faz merda Então já me arrependi sim, mas... Cabelo cresce e foda-se. Já quebrou alguma coisa e fingiu que não foi você? Eu nem vou comentar porque senão minha mãe ela vai assistir esse vídeo e ela vai dizer: Ah, você ah, mentiroso, filho do uma caralha. Foi você, né, filho da puta? Ela vai foder com a minha vida. Mas eu já cansei de fazer isso. Meu Deus, na escola também é perguntar alguma coisa e botar a culpa no outro. Nossa, nossa, nossa, isso faz parte da vida. Faz parte do aprendizado, assim, faz. Faz aquela teoria assim, que, sabe? Da vida. Tudo isso, tudo isso faz sentido. Quarta. Já tocou a campanha de algum vizinho e saiu correndo? Não. Capaz. Imagina. Não, não sou a pessoa que faz isso. Meu Deus, quem é que nunca fez isso na vida, cara? Eu, eu faço isso até hoje, cansei de fazer isso Principalmente quando tem amigos atrás de você Você tá um pouco na frente deles, indo pra roça, sabe? E aí você aperta a campainha e a pessoa sai daqui pra fora Pra olhar quem foi o filho da puta que tocou Bem na hora que meus amigos estavam passando E nisso eu evaporei É uma das piadinhas que eu sim costumo fazer com meus amigos Porque eles merecem Já passou algum trote? Não Vou passar um agora Cara, passar trote é uma coisa que eu não sei fazer Eu já passei vários trotes na vida Mas assim, uma vez eu liguei pra uma pessoa E eu fingi ser, do, ser um site online Que vendia sexy shop Nesse trote eu tava, eu tava tentando confirmar o um endereço Pra entregar um postiço, um pênis E a mulher acabou se tornando minha amiga, sabe? Tipo, foi bem... Ela acabou dando risada junto comigo E ficou falando comigo o tempo inteiro E, e ficou falando comigo e dando risada E tipo, foda-se, você que tá gastando cartão Sétima pergunta Você já fez parte de alguma gangue? Minha cara de quem já fez parte de alguma gangue. É claro que eu já fiz parte de uma gangue. <risos> gangue gangrena, meu. Isso da gangue gangrena. Já fiz já fiz parte de uma gangue no colegial, sim. É que assim, ó, eu apanhava fu no colegial, assim, de um menino que ele me extorquia. E aí um dia ele inventou de que ele queria fazer uma gangue, esse menino. Esse menino é do mau caminho, ele é tão réu. Esse menino levou um tiro um ano atrás, mas... Sem problemas. No problems. Que Deus o tenha. E ele comandava o negócio. E colocava todo mundo na gangue. Ia do mais santo ao mais filho da puta da sala de aula e aí lá gangue. Os negócios da gangue era pegar dinheiro das pessoas. No caso, eu dava o meu dinheiro para mim não ter que fazer nada e não apanhar, né? Pra te ver, esse menino que do mal que ele era, pra ver. se aí era fruto do mal caminho do... era o demônio naquele menino. Que Deus o tenha. Então eu já fiz parte de uma gangue, sim, sim Só que era uma bosta, né? Eu não fazia nada, né? Eu só fugia pra não apanhar Vou pular de pergunta, porque essa aí eu não vou ficar falando Já que tem envolvendo gente morta e eu não quero envolver gente morta, né? Que Deus o tenha 8. Você já brincou de verdade ou consequência? Isso aqui é a mesma coisa que eu me perguntar se eu já fiz cocô É lógico que eu já brinquei de verdade ou consequência Todo mundo já brincou de verdade ou consequência Mas era bem legal, eu gostava bastante de jogar esse jogo Porque, tipo, eu sempre falava não cai com menina, cai com aquele menino Que ele é bonito eu quero dar pra ele Dá meu brinquedo pra ele, tá? Tipo, nada de meu cu, sabe? Vamos pular de pergunta? Vamos, vamos, vamos pular, né? Nove você já pegou alguma coisa de alguém sem que ela tenha te emprestado? Traduzindo essa pergunta é: você já roubou? Eu já pegava, pegava a bala da minha avó, minha avó comprava, tipo, muita bala assim, ó. E eu ia na casa dela e pegava todas as balas assim, ia comendo, tipo, mastigava assim, e ia colocando todos os papéis dentro de um vaso de flor, assim, pra ela não desconfiar. Que eu fiz isso. Mas era, tipo, meio óbvio, a bala, tipo, acabava do potinho e o papel sumia, então, tipo, a diferença ia é fazer eu botar o papel no lixo. <risos> Número 10. Você já colou em prova? Cara, é lógico que eu já colei em prova É mais fácil me perguntar que em prova que eu não Colei, pra que estudar, né? Você tem cola, mentira Mas eu estudo, eu estudo, eu estudo, eu estudo, eu estudo sabe? Isso que às vezes chega na prova E dá aquela preguiça de ler aquela questão gigantesca, sabe? A prova é de alternativas E a questão é desse tamanho e tem cinco alternativas. Aí você dá uma olhada pra classe, assim, do teu colega nerd, assim. Vem que ele marcou a questão, bem, vai lá e faz um xizinho na questão B. Me salvei de umas quantas provas por causa disso. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu não lembro de que canal que eu peguei essa tag, então... Me desculpa se eu tô plagiando alguém. Então, pessoal, muito obrigado. Deixa seu like aqui embaixo do vídeo. Se você não gostou, deixa igual também. Você vai me ajudar. Tipo, ajudar não faz mal, tá, gente? Por favor, ajuda. Não custa nada você dar um like. Se você quiser, comenta também aí. Comenta, comenta, comenta, comenta, comenta, comenta. Tudo. Comenta se você achou óbvio, respostas e você se daria outra resposta, se você nunca roubaria na sua vida Me xinga, me chama de filha da puta Me chama de, do que você quiser Me siga nas redes sociais entra me no meu blog, entra no meu blog, tá cheio de coisa nova Tá cheio de coisa legal, tá cheio de, por incrível que pareça Tem coisa legal no meu blog, gente Tem coisa legal no meu blog O Lupi tá mandando vocês O Lupi tá mandando vocês se inscrever no meu canal também Nossa, não tá mandando nada, ele tá mandando ele tomar um banho Desce, Lupi, desce Se inscreva no meu canal, muito obrigado, meus Lupi, agora nós vamos tomar banho, tá?